Por exemplo, tem pessoas que não conseguem prosperar na vida, são pessoas capacitadas, têm um conhecimento técnico sobrenatural, mas não consegue Tudo que põe a mão dá errado. Vai para a igreja, a igreja, o pastor ora, põe a mão, os capeta, faz campanha, né? Da porta, porta, aberta, porta aberta, não sei o quê. Ah, você não é dizimista, o cara passa a ser dizimista, não vai, tem que ofertar, não vai, faz campanha, não, não dá jeito e não sabe o que é. Sabe o que é? Na alma. É, tá na Tá bloqueando, tem um mandamento, primeiro mandamento com promessa, qual é? Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias vão bem, seja próspero e dê muito certo, né? Se você não cumpre esse mandamento, você não vai prosperar, não tem jeito.